que não deveria exibir na internet, né? Ou então não deveria fazer o, o vídeo, né? Não dá certo. Mas como é que a gente pode falar que a internet é uma, uma influência, né? Cada um usa do jeito que quer e deve ter a liberdade que quer para divulgar o que acha que deve. A pessoa tem que tomar cuidado para não ser filmada. Né? Aí, a pessoa daí a se matar já é um sinal de loucura da própria pessoa que não tem nada a ver com a internet can do.